Viva amigas, vamos fazer então o um tutorial, passo a passo, de como fazer este entrançado de cestaria Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Marquei, para não enganar, são 40, portanto 40 pontos. Dá estas marcas e depois 1, 2, 3 de intervalo entre cada. Começamos uma correntinha, muito simples. São 24 e saltamos 1, 2, 3, 4. No 4... Junta, sempre de 4 em 4. Agora aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Vem aqui. Tiramos a agulha. Muito importante, quando estamos a fazer as correntinhas, tiramos a agulha, vamos introduzir e vamos puxar a laçada. E só depois é que continuamos. Portanto, não fazemos seguido. Isto porque é, que é para ficar sempre igual. Agora aqui está. E pronto. É a primeira aula. Agora esta vem.